A Comissão Interamericana está em uma missão para fazer o monitoreo da situação dos de direitos humanos dos los nicaragüenses migrantes refugiados aqui em Panamá. As pessoas que saíram de Nicaragua por uma situação de risco a sua vida, a sua sobrevivência, de amenaza, uma situação de gravidade, de urgência, Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Tuvimos reuniones con las autoridades públicas, con los organismos internacionales, y tuvimos una audiencia muy fuerte con las víctimas, con la sociedad civil, aquellos que llegaron aquí saliendo, ¿no?, en una situación muy dramática de Nicaragua y luchando por seus direitos, por o direito à dignidade, pelo direito à esperança, ou seja, pelo direito à vida.